Você já deu aquele sorriso hoje? Ah, como um sorriso muda o seu dia, e muda o dia das pessoas ao seu redor. É claro que eu sei como é desafiador você sorrir todo dia durante as 24 horas, e que nem sempre você vai acordar com vontade de sorrir. Às vezes você vai estar no trabalho finalizando um projeto e puf, cai a energia. Ou vai estar carregando suas compras e estoura o saco e vai tudo pelo chão. Vai estar dirigindo, chegando na sua casa, alguém vai e te fecha. Isso vai te deixar com raiva, nervoso. Mas não se vitimize. Pense que um sorriso pode mudar disso. Experimente você sorrir das coisas que você acha que não vale a pena sorrir. Olhe da próxima vez e faça. Ah, haha, tudo bem, caiu aqui, ah, não sei o que, vamos embora, vamos em frente. Porque o sorriso vai mudar você por dentro. Eu sei também que é difícil você sorrir das coisas que te fazem mal. Às vezes eu fico chateado e eu tenho uma válvula, uma válvula de escape para mim, muito importante. Eu ligo para minha mãe. A risada da minha mãe é contagiante. Eu junto a minha família, meus filhos a minha esposa. E a gente ri, a gente conta piada. Eu tento melhorar o meu dia. O sorriso faz isso. O sorriso ainda ajuda a melhorar a sua pele. O sorriso libera endorfina. O sorriso colabora para acabar com a depressão. Pense nisso. Comece a sorrir das coisas. E até o próximo Chá de Reflexão.